bom dia você quer receber dicas grátis de como emagrecer e perder os quilos do seu corpo se inscreva neste canal do YouTube e receba dicas grátis de como emagrecer e perder os quilos do seu corpo sabe irmãos que emagrecer é uma benção além de trazer mais agilidade para entrar dentro de um carro dentro de um táxi dentro de um Uber ou dentro de qualquer coisa ela tra traz o benefício de ter menos cansaço. Ter menos cansaço? Uma pessoa que não precisa emagrecer tem mais agilidade que uma pessoa que precisa emagrecer. E através do seu registro do Microsoft Excel você vai ter certeza que você está perdendo os quilos do seu corpo quando você registrar através da balança e Microsoft Excel. Então você pode enviar tipo via celular mesmo a informação